Olá, internauta! Começa agora o moído da redação. E o PSB antecipou a convenção que estava marcada para o dia 5 de agosto. De acordo com o partido, o anúncio da chapa completa dos candidatos que vão disputar as eleições será realizado no dia 4 de agosto. A chapa ainda não tem vice e está com uma vaga no Senado aberta. E já o PSC parece que não vem avançando nos diálogos para completar a chapa majoritária. É o que revelou o pré-candidato a deputado federal Leonardo Gadelha. Leonardo afirmou que nas últimas 48 horas não manteve contato com Lucélio Cartacho, do PV, e com José Maranhão, do MDB. E o PROs deve anunciar na próxima semana qual pré-candidato vai apoiar nas eleições. Segundo o presidente do partido, André Amaral, a sigla tem dialogado com João Azevedo, Lucélio Cartacho e José Maranhão. E este foi o resumo das notícias que mais repercutiram nesta sexta-feira. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br Até mais!